Oi Mano, será que o narco tem muito tempo assim? De galera fumando narga muito? Né? Pô, mano, eu imagino aí tem tempinho já, mano. Mas será que, velho, na... tempão atrás mesmo, assim, né, dos homens da caverna, época que tinha os um dinossauros. Será que galera, tipo, fumava narga? Será, mano? Mas algo a gente... parecido, assim? A gente tá no século 21, né? Não tem como a gente saber isso aí. Pô, mas eu acho que, tipo, se fosse naquela época, eles iam fazer, sei lá, com umas pedras, umas frutas, talvez umas frutas, se né? Tipo, aí os dinossauros passando no meio, velho, loucura, não é? Mano, porque eles, velho, co... tipo, eles descobriram o fogo, né? Tinha fogo é, lá. Exato. Então dava pra fazer o fogo. Você ouviu alguma coisa? Eu não. Isso mas eu loucura. Mas o que, que você acha de a gente tentar reproduzir como eles faziam naquela época? Eu acho... Top, mano. Acho e Ainda é... nesse calorzão. Topem, não quente, sei o quê. Oh, tá, tá quente, velho. Tá quente, tá suando. Não. Vamos fazer, né? Bora. No vídeo de hoje a gente trouxe mais uma vez um cara fantástico, um cara que a gente ama muito trazer aqui no canal, o Vinão. O Vinão vai vir aqui sempre que a gente véi, que ele quiser. O canal tá de portas abertas pra ele, até porque a gente percebe que você Pra vocês também. Vocês Pra vocês também, se quiserem aparecer, Quem só. Quem quiser, só dá aquele callzinho no, no direct, no YouTube, no WhatsApp, se é tiver nosso no WhatsApp. Tamo vamos nós. Então, como vocês viram aí na introdução, hoje a gente vai fazer algo bem diferente. Não é um desafio, não é uma review, mas tá muito calor aqui em Brasília muito calor ultimamente. Rapidinho, o mais é importante: não vai ter chinelada! <risos> Ei. Eu tô de boa que eu não levo? Uh! Então, é, vai chegar essa hora, espera. Hum. Então o que, é que a gente vai fazer hoje? É um arguile de frutas, mas roche de frutas ou como é que é a parada aí? Todo de fruta. Todo de fruta? Todo de fruta. A base, o corpo, o roche, todo de fruta. E dá? Dá, claro que dá, pô. A, Não, a gente vai a mostrar parada. pra vocês. A gente vai mostrar ver. passo a passo, realmente, como vai ser feito é, esse arguile de fruta. É, estamos aqui com as frutas aqui atrás. Então a gente vai fazer primeiro uma versão, se der muito certo a gente tenta fazer outra. No final se a gente conseguir ter dois aqui pra vocês. A, a pegada é basicamente a mesma, a gente vai mostrar o que vocês precisam. E aí vocês inventam com as frutas que vocês têm em casa, com o que vocês quiserem realmente. Com certeza vai dar, pode dar uma merda esse vídeo. Pode ser pode, que... Grandão, pode é ser uma que ela... aposta, é uma aposta. Que... É, ah, é, aposta pode ser <risos> ah, Então pelo menos a gente tem duas aqui, não duas de cada, mas dois modelos de NARC que a gente pensou. É isso. Pra gente conseguir não explodir o vídeo e cagar tudo. Então vamos lá, o que, é que a gente precisa? Vinal, vinal. Pro mas... nosso NARC grande usaremos uma melancia. Uma melancia de base. Cadê ela? Eu tô aqui. Ela vai cair, mas vocês entenderam que é uma melancia. Um... Abacaxi Abacaxi né? Né? O abacaxi vai ser o corpo, né? Aí tem aí vai ser assim Pute. E? jiroshi jiroshi maracujá. maracujá É, não, maracujá. Vai ter isso, não vai ter isso aqui É, né? a gente vai cortar ainda Vocês vão ver aí como é que vai ser, rapaziada Vamos começar pela melancia, então Fazer a base Estamos aqui com nossa melancia Que vai ser a base, né? Uma... Desgracenta de uma melancia Porra. Tamanho nós, 14 quilos o filhote O que, é que vai ser feito nessa melancia? Essa melancia vai ser a base e a água né? A gente não vai usar apenas água A gente vai usar o suco da melancia, os insumos né, Dentro dessa melancia, tentar estragar ao menos é, Reberrucar também é Environment meio ambiente. É, Então é isso A gente marcou, o que, é que vocês vão precisar? Vocês vão precisar marcar certo? Fazer uma linha, que é onde vocês vão cortar uma tampa para vocês conseguirem raspar a melancia por dentro e tirar o suquinho. E para ficar mais bonitinha a gente a tampa vai usar ela de como se fosse o encaixe do, do corpo com a base. Aí ele vai ficar essa coisinha bonitinha. E aí é sempre bom, ó, essa tampa a gente vai tirar porque o certo era só furar com a aqui e botar o abacaxi aqui em cima. Só que como tem que tirar as coisas que tem aqui dentro, não dá pra gente tirar só por um buraco. Então a gente vai fazer todo esse corte. Então é bom vocês fazerem uma marcação aqui para vocês, Vertical. Conseguirem... Vertical, vocês conseguirem encaixar a tampa direitinho onde estava. Vocês vão ver melhor quando a gente trazer cortado para vocês. Bom, o que, que a gente fez aqui, né? Como a gente falou, a gente fez o corte na melancia. A gente tirou tudo que tem lá dentro. É basicamente isso. Você corta a melancia, faz, né, como a gente falou, uma linha, uma cabeça. É, corta, tira tudo, faz o suco, que é o que a gente vai usar depois. Tá ali atrás. Depois tampa o próprio, a própria água da melancia. Vai fazer essa vedação. A gente fez um furo aqui com a STEM, né? Que vai. Vamos lá, uma o STEM e STEM junto. Que a gente vai botar o abacaxi aqui. É, fizemos um furo de mangueira, um para respiro. E a água vai ser colocada aqui dentro. E a gente colocou uma borrachinha de rocha para fazer essa vedação top. Né? Um abacaxi. <risos> um abacaxi. E somente o abacaxi. E como que a gente vai preparar esse abacaxi? O Guaraná e o Teolã pra refrescar. <risos> um ginzinho às vezes é bom para acompanhar, o um narizinho. Não, não coloque vai. bebidas alcoólicas no seu vaso. Não no vaso, para beber, não é para colocar no vaso. Fuma o narguilê e esse. bebe um ginzinho junto. Vai tirar o cabelo do, do abacaxi. E aqui a parte de fundo, e ele vai ficar aqui bonitinho. É isso. E aí vocês vão ver daqui no próximo take. Bom, aqui o que a gente fez? Como a gente falou, a gente fez um buraco no um abacaxi, né? E aí a gente vai pegar um maracujá. É... Lembrando que dá pra você adaptar com diversas coisas, aqui é. Essas têm é mais decorativa. A gente vai botar o maracujá aqui. A gente vai mostrar pra vocês é, mais de perto como é que faz o roche, porque é a parte mais complicada. Então, um corte, certo? Tirou a tampa, aqui, vai tirar todo o um insumo, né? Toda a fruta. Nossa, tá. tá muito bom isso daqui. Vamos lá, tirar tudo, Tim. Aqui a gente tá passando, fazendo furo para passar é, né, a estente. E ele vai ficar bem aqui em cima. Tá? A gente coloca uma borracha para dar uma vedação um pouquinho maior. Aqui o que a gente fez? A gente tirou todo o suco e vou mostrar para vocês o que, é que vocês têm que fazer para colocar a essência. O que é está acontecendo aqui? A gente está fazendo uma caminha de palitos. É, com frutas menores você pode fazer de palito de dente. O que, é que a gente está fazendo? A gente está pegando o palito e vai encaixando aqui na parede da, da fruta. Vai tá fazer uma caminha para a essência não cair. É, pelo furo, só vai passar realmente a fumaça Aqui como eu falei pra vocês O que que aconteceu? A gente fez essa caminha Importante que você faça ela, como eu falei pro fundo Não cair, ela não tá tipo Perfeita e tal Mas vai dar, vai dar pra fazer sim E a gente vai colocar a essência Aqui em cima, só jogar ela daqui a gente vai botar um pouco de grapefruit Com um menta, e aqui velho, não tem segredo É bastante essência mesmo joga aqui Vai precisar de mais essência ainda. A gente vai botar aqui também debaixo de Love Nights. Um, uma melanciazinha aí pra compor. É importante que você não deixe prensado. Pode fazer com a mão mesmo. Deixa bem soltinho pra ter uma passagem de ar. Pode deixar aqui, ó. Eu tô deixando a madeira um pouquinho exposta para o ar passar aqui por dentro dela. Então vamos ver o que a gente coloca mais aqui. A gente vai colocar um pouquinho de Citro E é isso. De essência, tá de boa o rocha. O que, que a gente vai fazer? Seca a borda, pra dar uma maior aderência. Não é uma fruta tão molhada. Em frutas mais molhadas é bom você deixar um papel toalha por um tempo, espremer bastante a fruta. Não vai ficar 100%. É, você pode usar o controlador de calor maior para rochas tradicionais, a batia. É muito bom. Prender aqui o papel alumínio com alguns palitos de dente. Eu gosto de começar pelo meio quando é de fruta, porque vai ter que furar tudo. É um rocha... Tradicional né, não é um o que tem aquele furo no meio que você não precisa furar E aí como é que a gente faz? A gente botou uma borrachinha aqui agora botar água Fecha aí pra gente ver se tá... isso vai ver o fluxo Vou botar aqui. Flux tá top. Tá indo, tá indo. Cara do Eu tô, velho. Eu tô incrédulo, mano Eu tô incrédulo, é, mano vamos, vamos guardar esse targue Não, isso daqui eu vou invernizar, vou passar Como é aquele negócio que passa pra.. Quando você mata animal, essas coisas? É. É, é empalhar, né, o nome? Não, não é empalhar, quando o neguinho morre. Formol. É pra, pra, formol. Ah, formol meter no formol, o câncer vai vir em top. Eu estou impressionado com o resultado, esteticamente falando, do que a gente chegou. O que, é que vocês acharam? Eu, eu não tenho palavras para descrever isso aqui. Fih, se tu não tem, imagina aí, <risos> eu. Cara. Ficou incrível, mano. Senhor Vinícius Nogueira Costa, me diga com as suas palavras, aí o Bernardo tomando um pouquinho do suquinho, nárvias. Me diga com as suas palavras, o que, é que você achou desse nárvias, esteticamente falando? Pô, oh, tá bonito pra caramba, sério, ficou tudo certinho aqui, ó, tudo fechadinho, tudo, as, as cores aqui, ó, quase uma bandeira do Brasil. É isso, mano, é a famosa engenharia do Nargas. Engenharia do Nargas, formado. A gente conseguiu colocar aqui o respiro do Uca, direitinho, conseguimos encaixar a piteira. Então, o que vocês querem saber, né, se Nargas faz fumaça, não faz fumaça, o gosto que eu vou contar pra vocês, tá impressionante. Façam essa experiência na casa de vocês, mano. Que realmente o gosto fica, você consegue sentir. Menor, fala o que você acha do sabor. Sério, tá muito gostoso. Você consegue, foi o que você falou, você consegue sentir o gosto do, da melancia. Acho que o suco deu uma apurada mais ainda no sabor. Tá muito bom, tá muito bom. Eu tenho uma pergunta. Eu posso levar pra casa? Porque, velho, é. muito bom, muito bom, mano. E foi o que eles falaram mesmo. Essa essência de melancia que a gente botou, eu, eu e o Jurema, a gente já fumou um bom tempo ela, e tipo, o Vinão também fumou bastante dela, então tipo, velho, velho, é a melancia, ficou top, fora a outra que a gente botou aí, mano, pra dar uma quebrada tanto na melancia, velho, mas ficou é, bom. Ficou um muito bom, a é prejudicial à saúde, né, a gente... Se você tem menos de 18 anos, não não, não é legal você fumar narguilha, tem... né? é, é ilegal, inclusive, você pode assistir, mas não pode fumar, porque inclusive Tem é no YouTube se você Tem tá restrição. vendo é porque é. tá um pouquinho errado. Também é, é a, a venda de, de tabaco para narguilé, é só para maiores de 18 anos. Então, eu aconselho vocês esperar um pouquinho. Se vocês quiserem, é, a gente pode fazer um sem, dar uns um tempos sem nada, é só vocês comentarem aí. Bom, galera, vocês viram aí, esse foi o né, o narguilé de fruta que a gente fez. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Então é isso, como o Bernardo falou, arrebenta esse like, não dê só o view, arrebenta mesmo o like. E lembrando, né, compartilhar com seus amigos, falar, ó, oh, bora fazer isso aí. Ah, mas como é que faz? Manda o um vídeo do RB pra vocês. E quem, mano... quem fizer e mandar pra gente lá no direct do Instagram, a gente vai postar, vai colocar seu nome lá e tudo mais. Tenta fazer ou do mesmo jeito ou de uma forma diferente com outras frutas. É, se vocês gostaram muito, como eu falei, a gente pode trazer mais vídeos de narguilé com fruta, pode virar até uma série no canal. Se e... vocês tiverem sugestões também, deixem aí nos comentários com a hashtag RB Responde para a gente fazer, porque de repente vocês falam, ah, faz narguilé de tal jeito. A gente pode trazer no RB é. Responde ou fazer um vídeo específico sobre isso. Mano. Muito importante também que você siga a gente no Instagram para ter um contato mais direto, mais próximo. Mande um direct, pergunte tudo para a gente, acompanhe nossas stories e eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo acesso de vocês. A Muito gente obrigado, tá... Vinão. Vinão, Valeu, que eu agradeço aí. Estamos aí. Quem quiser participar, não se esqueça. Manda lá no direct. Ou no, no YouTube também. Que o, o Vinão, ele pediu um dia pra gente. Oh, posso gravar com vocês? Pode, mano. É só vocês pedirem, a gente não vai negar a é presença de ninguém, entendeu? Então, pode mandar lá e lembrando sempre, mano, de acompanhar, ativar o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente vai trazer. Porque a gente tá trazendo vídeo toda segunda-feira. E é isso.